Here comes, Final de semana de All-Star Game, que na verdade nesse ano, excepcionalmente 2021, é um dia de All-Star Game. Todos os eventos, campeonatos de terrados, campeonatos de três pontos, tudo, o jogo principal, tudo vai acontecer neste domingo. Então no domingo de manhã, nesse exato momento, eu estou fazendo um vídeo de 30 recordes, que eu não faço há bastante tempo. E os 30 recordes são sobre exatamente todos os All-Star Games, desde quando o jogo começou. Lá na década de 50 são 30 recordes, são praticamente 30 curiosidades sobre os All-Star Games que eu vou contar para vocês, então sem muita enrolação, lá vai. Então começando com o recorde número 1, um, mais seleções para o All-Star Game, mais vezes que o jogador foi selecionado para o All-Star Game, o líder é Karim Abdul-Jabbar com 19, na sequência Kobe Bryant 18, LeBron James 17. recorde número 2, mais seleções seguidas, ininterruptas para o All-Star Game, aí o líder é o... Kobe Bryant com 18, LeBron James nesse momento está com 17 e o Carmelo Jabbar não é o líder porque ele não foi para o All-Star Game de 78 após se lesionar na primeira metade da temporada. Recorde número 3, mais jogos como titular e o recordista Al LeBron James com 17. Se tudo der certo no jogo deste domingo e ele começar o seu 17º jogo como titular, toque, toque, toque, que ele não se lesione nessas últimas horas. Caso isso aconteça, ele já é o líder com 16 jogos como titular. Recorde número 4, mais MVP's do All-Star Game. Dois jogadores têm 4 MVP's de All-Star Game, Bob Pettit e Kobe Bryant. LeBron James, Michael Jordan, Shaquille O'Neal e Oscar Robertson têm 3 MVPs. Mais MVPs seguidos do All-Star Game, só 2 jogadores conseguiram, Bob Pettit em 58 e 59 e Russell Westbrook em 2015 e 2016. Recorde número 6, total de pontos em jogos de All-Star Game, LeBron James é o líder com 385, o segundo é Kobe Bryant com 290 e o terceiro é Michael Jordan com 262. Dos jogadores em atividade, Kevin Durant vem no quinto lugar com 250 pontos. Maior média de pontos em jogos de All-Star Game, levando em conta jogadores que jogaram no mínimo três jogos de All-Star Game, o líder é Yannis Antetokounmpo com 27,3 e o top 5 só tem jogadores em atividade. Kevin Durant, LeBron James, Russell Westbrook e Paul George na sequência. Recorde número 8, mais pontos em um jogo de All-Star Game. O líder é Anthony Davis com 52 pontos no All-Star Game de 2017. Depois Will Chamberlain tem 42, Paul George e Russell Westbrook duas vezes 41. Mais pontos em um quarto de jogo de All-Star Game. Aí nós temos um empate entre Anthony Davis naquele mesmo jogo de 52 pontos e Glenn Rice. Ambos com 20 pontos em 1 um quarto de All-Star Game. Recorde número 10. Total de rebotes: Will Chamberlain lidera com 197. O segundo é Bob Pettit, com 178. Dos jogadores mais modernos, Tim Duncan é o melhor, ele é o quinto colocado com 136. Recorde número 11: Mais rebotes em um jogo: Bob Pettit, 27 rebotes no All-Star de 62. Ele também tem o segundo recorde com 26 rebotes. Will Chamberlain tem 25 e 24, Bob Perry também 24 e Bill Russell 24. Só jogadores antigos, né? Recorde número 12, mais rebotes ofensivos em um jogo. Curiosamente, Kobe Bryant, um armador, é o líder, com 10 rebotes ofensivos no All-Star Game de 2011. Lembrando que a divisão entre rebotes defensivos e ofensivos só começou no All-Star Game de 74. Recorde número 13, então, mais rebotes defensivos em um jogo. E o recorde é de Dikembe Mutombo com 19 no All-Star Game de 2001. Recorde número 14, total de assistências, Magic Johnson lidera com 127, o segundo é Chris Paul com 110, talvez ele consiga alcançar aí se ele continuar disputando mais All-Star Games. Na sequência, Isaiah Thomas, LeBron James e Bob Cousy. Número 15, mais assistências em um jogo, também ele, Magic Johnson, 22 assistências em 84, ele também tem o segundo recorde com 19 assistências em 88, depois John Stockton, Magic Johnson novamente e Chris Paul. Número 16, mais assistências em 1 um quarto de jogo de All-Star Game, o líder é John Stockton com 9 no All-Star Game de 89 recorde de 17, total de roubos de bola na história dos All-Star Games, o líder é Kobe Bryant com 38, apenas uma a mais que Michael Jordan que tem 37, Azeia Thomas 31, Dwayne Wade 27 e Jason Kidd 24 completam o top 5. Número 18, mais roubos de bola em um jogo. Apenas Rick Barry conseguiu 8 roubos de bola em um jogo no All-Star Game de 75, Larry Bird tem 7 e com 6, Kobe Bryant, Eddie Johnson, Sidney Moncrief e Dwayne Wade. Recorde 19 total de tocos, Karim Abdul-Jabbar é o líder com 31, seguido de Hakim Olajuwon com 23, Shaq 19, Patrick Ewing 16 e David Robinson 13. Número 20, mais tocos em um jogo, novamente ele, Karim Abdul-Jabbar com 6 tocos no All-Star Game de 80. Patrick Ewing tem 5 no All-Star Game de 90 e Hakim Olajuwon também 5 no All-Star Game de 94. Número 21, mais lances livres, né? Total de lances livres convertidos, o recordista é Elgin Baylor com 78 em 98 tentativas. Número 22, mais lances livres convertidos em um jogo, aí o recorde é dividido entre o próprio Elgin Baylor e Oscar Robertson com 12 lances livres convertidos em um jogo. Record de 23, mais cestas de 3 pontos na história dos All-Star Games, LeBron James é o líder com 38 até esse momento e pode aumentar mais ainda essa liderança, pois deve continuar jogando os próximos All-Star Games. Record de 24, mais cestas de 3 pontos em um único jogo e aí o recordista é Paul George, PG-13, com 9 bolas de 3 no All-Star Game de 2016. Record de 25, o jogador mais velho a disputar um All-Star Game, Michael Jordan, no um All-Star Game de 2003 pelo Washington Wizards. Ele disputou o jogo aos 39 anos, 357 dias, a 8 dias de completar 40 anos de idade. E o jogador mais novo a disputar um All-Star Game é o Kobe Bryant, com 19 anos, 170 dias na sua segunda temporada como um jogador do Los Angeles Lakers. Recorde 27, campeonato de enterradas, quem mais venceu o campeonato de enterradas é o baixinho Nate Robinson, ele tem 3 títulos, em 2006, 2009 e 2010, com 2 títulos nós temos Michael Jordan, Jason Richardson, Zach Lavin, Harold Miner e Dominic Wilkins. Recorde 28, torneio de 3 pontos, campeonato de arremessos de 3 pontos. Dois jogadores têm 3 títulos: Larry Bird, na foto, em 86, 87 e 88, e Craig Hodges, então jogador do Chicago Bulls, que venceu em 90, 91 e 92. Recorde 29 é sobre times diferentes. Nesse ano, Chris Paul foi selecionado pelo seu quarto time diferente. New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. Ele não foi selecionado pelo Houston Rockets. Apenas outros dois jogadores foram selecionados por quatro times diferentes. Shaquille O'Neal por Magic, Lakers, Heat e Suns. E Moses Malone por Rockets, Sixers, Bullets e Hawks. Por fim, recorde número 30, maior público em um jogo de All-Star Game. 108.713 pessoas estavam no All-Star Game de 2010, que foi disputado no estádio do Dallas Cowboys. Este é o maior público em um jogo de basquete na história do esporte. E esses foram 30 recordes sobre o All-Star Game da NBA. Que nem eu falei, hoje, domingo, vão acontecer todos os eventos num dia só, excepcionalmente, devido, claro, à necessidade de diminuir as viagens e o contato entre os jogadores nesse período de pandemia. Então, espero que seja um dia divertido, praticamente aí do início da tarde até a madrugada, teremos um evento após o outro. E aí, quem vocês acham que vence? O time LeBron ou o time Durant, que não terá Kevin Durant, que está machucado? Valeu quem assistiu, lembrando mais uma vez, quem não é inscrito aqui no Buxa Calaca, se inscreva. Temos a meta de 100 mil seguidores até o final de 2021, faltam cerca de 20 mil seguidores nesse momento. Conto com vocês para espalharem, divulgarem o canal, mostrarem para os amigos de vocês que gostam de basquete e de NBA. Grande abraço para vocês então, até o próximo vídeo.